Sua vida está sendo determinada por padrões negativos de comportamento nesse exato momento. Sabe aquelas coisas que acontecem com você o tempo todo de várias maneiras diferentes? Culto por trás de tudo que você faz. né? E que são esses padrões que determinam como a sua vida se desenvolve. O comportamento humano é totalmente previsível. Se você souber entender esses padrões, você literalmente pode prever o futuro de qualquer pessoa. E nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como os seus padrões de comportamento estão atrasando a sua vida e impedindo você de alcançar o sucesso. Vamos lá, então? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. Muito prazer, eu sou o Ray Garcia, historiador de numerologia, escritor, pesquisador e estudioso de todos os assuntos que permitam Tornar nossas vidas mais fáceis e bem-sucedidas através do realismo. Né? E aqui no canal eu compartilho com você todas as semanas diferentes maneiras para você ter uma vida bem-sucedida usando técnicas práticas e realistas. Tá? O fato é que o segredo do sucesso das pessoas ricas e bem-sucedidas está no realismo. E isso que lhes permite ter a capacidade de fazer novas escolhas, mas escolhas acertadas. É, talvez você não tenha percebido, mas todas as decisões que você toma a todo momento, até a sua maneira de agir e reagir, seja com as pessoas ou com as situações, segue um padrão constante. Mas, para ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa vencer a previsibilidade e ser capaz de identificar os padrões de atitude e de comportamento que estão impedindo você de mudar a maneira como você percebe o mundo né? e que levam você a fazer sempre os mesmos tipos de escolhas e passar pelas mesmas situações, apenas em embalagens diferentes, vamos dizer assim. Né? Todos nós seguimos um padrão de comportamento muito previsível. E algumas pessoas possuem esses padrões mais influenciados pelos sentimentos, né, em outras a razão, mas todos nós criamos padrões e somos controlados por eles em nossas decisões e relacionamentos. E para tentar entender isso e vencer essa dificuldade, algumas pessoas como eu tomam decisões com base em fatores e números específicos. Né? A vida ela pode ser literalmente lida através dos números e são os números que revelam as leis fundamentais que nos permitem entender esses padrões, padrões claramente. Ironicamente, o ser humano tem uma necessidade natural de encontrar um significado em tudo. E quando essa resposta não é óbvia, há uma tendência natural de preencher esse vazio com suposições. Né? Então nós passamos a supor. Supor não é ruim um problema. É supor com base na contemplação filosófica e religiosa né? ou em crenças em valores sociais de consciência ditado por elas. E, normalmente, é isso que nós acabamos fazendo aí, o tempo todo, a todo momento. Né? E é isso que acaba criando padrões de comportamento nocivos que, geralmente, não têm nenhuma relação com a realidade, mas que acabam nos dando uma visão totalmente míope, que nos impede de entender a nossa natureza corretamente e nos leva a acreditar que tudo se resolve milagrosamente sem nenhum esforço. Né? Então, é, antes de mais nada, é muito importante, primeiro, nós entendermos como nós criamos esses padrões que normalmente nós nem percebemos que nós estamos criando, né? E no final do vídeo eu vou revelar para você o segredo do meu sucesso. E você vai descobrir por que as pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas usando essa mesma técnica que eu utilizo na minha vida, tá? A melhor maneira é, de identificar nossos padrões e também das outras pessoas é analisando atos, obviamente, né? Mas padrões são iguais àquelas visitas inconvenientes, que elas vão se chegando, ganhando espaço nós vamos nos acostumando e quando nós vemos, elas já estão lá instaladas né, e acomodadas. Todos os nossos padrões são criados aos poucos e são percebidos através de nossos hábitos diários. Né? E geralmente nós damos mais atenção a coisas que fazemos e que fogem da nossa rotina do que aquilo que nós fazemos todos os dias automaticamente sem perceber, que é muito mais importante né, do que aquilo que você faz de vez em quando, porque são... É justamente esses pequenos hábitos diários que determinam as situações que são criadas e a maneira como você lida com elas. Toda a nossa vida é uma coleção de hábitos práticos, emocionais e intelectuais. E a rotina é simplesmente uma sistemática que aos poucos vai tomando conta aí do seu comportamento e das suas decisões. E sejam bons ou ruins, né, os seus hábitos estão determinando o que você está fazendo nesse exato momento né, e o caminho que você acaba irresistivelmente seguindo, e que vai conduzindo você por um destino aí que muitas vezes você está ignorando completamente, mas que você está determinando. E normalmente nós criamos hábitos para nos sentirmos seguros. né Alguns de nós são mais flexíveis né? e ficam menos presos a esses hábitos, outras pessoas são mais sistemáticas, mais apegadas a rotinas, mas todos nós de alguma forma criamos e seguimos um padrão o tempo todo. E aquilo que muitos acreditam ser o livre-arbítrio, na realidade, é a capacidade que nós temos de tomar decisões por conta própria. Né? Quando você decide é, como agir ou escolhe como se comportar, você está criando padrões que, no final, podem acabar mantendo você preso em um eterno déjà-vu. E, querendo ou não, tá? é, nós somos essencialmente dependentes de escravos do nosso cérebro, da nossa mente. Né? Você pode até acreditar que se interessou pelo tema desse vídeo, por exemplo, quando ele apareceu nas sugestões do YouTube, acha que resolveu assistir por escolha própria, mas você está muito enganado. É, você não escolheu assistir a esse vídeo porque muito antes de você tomar essa decisão, a sua mente já estava usando padrões de comportamento que você estabeleceu para si mesmo e já havia resolvido tudo sozinho. Né? E sem te avisar nada, ela já havia determinado que você iria assistir e seguir um padrão pré-estabelecido que manteve a sua atenção exatamente naquilo que ela estava procurando, e não no que você acredita que você estava é, procurando para assistir aí no YouTube. Né? Então, entenda que os padrões em si não são ruins. Tá? Todos os dias nós experimentamos padrões naturais, básicos e importantíssimos, né? como o amanhecer, o entardecer e o anoitecer, que são padrões aí essenciais para nos localizarmos no tempo, além de outros que são realmente muito importantes até para a nossa existência e subsistência, né, como a fome, a sede, o sono, o medo, né. Repare que todos esses padrões nos ajudam a organizar as informações, perceber e dar sentido ao mundo que está ao nosso redor automaticamente, sem a gente tem que ficar pensando demais aí, fazendo muita dedução, né. E são esses padrões que são bons, né, e são necessários. E independentemente de você olhar no relógio, você sente fome ou no mesmo horário, né, você sente o sono. Você acorda em um mesmo horário, você sente medo de determinadas coisas específicas, em situações específicas. Tudo isso é muito natural e automático, né? porque foi sendo criado conforme a sua rotina e o momento. Mas alguns padrões são mais rígidos e continuam se impondo nas suas decisões, independentemente do momento da situação. Né? O preconceito é um tipo de padrão rígido que é extremamente negativo, né? porque ele impede de que você se envolve em experiências, em coisas diferentes. Né? Os padrões mais difíceis de reconhecer e superar são os valores sociais, né? os morais e os culturais, porque são padrões que, na maioria das vezes, não são seus, né? porque eles foram criados por influências externas, dependendo da sua criação, do meio que você cresceu, da religião na qual você foi conduzido, das experiências dos seus pais, das experiências de vida que você viveu e tudo mais, né? E que acabam ditando o seu comportamento, influenciando as suas emoções e julgamento que você faz de tudo, né? Não são necessariamente ruins, mas são perigosos, estão farsureiros, porque são esses padrões que vão justamente determinar os novos padrões que você vai criar durante toda a sua vida. E o cérebro é programado para criar padrões justamente para nos manter vivos, né? E isso é bom. Mas, por outro lado, isso também dá a liberdade de ele criar padrões a todo momento, sempre que alguma coisa acontece e se repete continuamente em nossas vidas. Né? E é daí que vem os hábitos e atitudes padronizadas, que nos enganam, nos fazendo acreditar que nós estamos decidindo alguma coisa, né? é... quando, na verdade, nós estamos é... decidindo, tudo já estava determinado na nossa mente, né? com base, no que nós estamos sentindo e naquilo que já vivenciamos, né? O nosso cérebro decide por similaridade e é mais ou menos como a Siri, sabe aquela mocinha que mora dentro do seu iPhone? É, você pergunta alguma coisa ou pede que a Siri pesquise alguma coisa no seu iPhone, ela retorna a resposta por similaridade, né? Pela fonética ali que você falou sendo com palavras. Você fala algo que quer, a Siri vai lá, pesquisa num monte de registros e aquilo que ela acha que é relevante, que é parecido, ela lhe dá como resposta. E apesar de você achar que está decidindo alguma coisa na sua pesquisa, a Siri que está decidindo por você o que é melhor para você. Né? Ela está pesquisando num banco de dados e retorna o que ela acha lá, não necessariamente o que você quer. Quem nunca pediu, por exemplo, para a Siri buscar é, por uma coisa né? e ela retorna a outra totalmente diferente. Né? Quantas vezes você não procurou, por exemplo, é, como lavar, a, lavar as mãos na pandemia e a Siri não retornou uma resposta aí para você sobre como lavar um cão na pilha. Né? Seria funcionar exatamente como o seu cérebro. rapaz você agir com base em padrões que estão arquivados, geralmente ocultos na sua memória. Muitas vezes não tem nada a ver a resposta que ele retorna. Né? Assim como muitas vezes, depois de decidir alguma coisa, ou ter alguma reação, você percebe que a atitude que você tomou, né? ou a sua reação, era totalmente discrepante, às vezes até descabível com a necessidade. Né? Você percebe que exagerou às vezes. E as coisas não acontecem um a caso. Né? O seu cérebro está procurando o tempo todo aquilo que ele entende que é importante para preencher as lacunas que está procurando preencher naquele momento. E daí que vem aquilo que acreditamos ser as coincidências da vida. Né? As coincidências nada mais são do que a repetição de um mesmo padrão, só que de uma maneira diferente. E é por isso que não é fácil identificar os nossos padrões sozinhos. Né? A nossa mente nos ilude, a mente é uma trapaceira de carteirinha, nós podemos dizer, né? Todos nós é, somos muito previsíveis para os outros, né? assim como os outros são para nós, se nós somos bons observadores, é claro. Mas, de maneira ingrata, nós não somos previsíveis para nós mesmos. Né? Até somos, mas nós não damos atenção. Quantas vezes você não fez alguma coisa que na hora você pensou ou teve certeza que iria se arrepender depois, né? E você fez assim mesmo, e depois, claro, se arrependeu, acabou enfrentando aí um monte... É, de dificuldades desnecessárias, né? O que você acredita ser é intuição ou pressentimento, na realidade, é seu cérebro tomando decisões conflitantes com aquilo que está registrado na sua mente com base em alguma coisa parecida que aconteceu em algum outro momento aí anterior. né? E o lado racional sabe tem certeza que aquela decisão ou atitude é errada, muitas vezes, né? e que vai dar merda. Mas o lado emocional baseado nos valores sociais, crenças e toda essa lenga-lenga, criou padrões que levam você a ignorar aquele monte de luzinha vermelha que começa a piscar dentro da sua cabeça e a tomar a decisão errada. Né? Mesmo que um monte de gente esteja, às vezes, falando para você não fazer aquilo né? ou evitar tal coisa. Nossos padrões são naturais, né? e eles são regulares e são totalmente visíveis. Né? E eles se repetem exatamente iguais em diferentes contextos da nossa vida. E apesar de, na maioria das vezes, não sermos capazes de reconhecer esses padrões, é... porque eles viram hábitos e vícios de pensamento, né? de comportamento também, eles podem ser identificados matematicamente, através do seu estudo numerológico pessoal. Né? Quando nós fazemos um estudo numerológico de alguém, nós estamos identificando padrões. Mas como o nosso nome influencia esses padrões, né? é... já que eu afirmo que os números não têm nenhum poder para mudar a pessoa. Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre o poder do nome. Se você ainda não assistiu e tiver curiosidade de entender melhor sobre esse assunto, eu vou deixar inclusive o link tá, para o vídeo aí nas descrições desse vídeo. E aqui nos cards também. Mas basicamente, como eu afirmo no vídeo, o seu nome não lhe foi dado ao acaso. Há um motivo lógico para você ter o nome né, que tem. E ele reflete as expectativas que seus pais ou quem escolheu tinha sobre você quando você nasceu. E ele realmente revela quem você é, mas por motivos que são muito mais óbvios e fáceis de explicar, que não motivos ocultos ou paranormais, aí, né? mas sim baseados na maneira como você é visto pelas pessoas influenciado por elas, né? não, como também pelo meio e por tudo o que aconteceu com você. Então a numerologia é literalmente aí um modelo matemático que tem muito sucesso e dá muito resultado, identificando padrões reais de comportamento através dos números formados pelo seu nome. Né? E Com base em meus estudos e nas minhas experiências, aí, é, a força de vontade e disciplina ajudam muito a identificar nossos padrões. Mas, naturalmente, todos nós temos a tendência em forçar as situações e agir com base em padrões que estão escondidos na nossa personalidade, mas que são tão resistentes e irresistíveis né, que acabam passando totalmente despercebidos por serem entendidos como características da nossa própria identidade. Minhas pesquisas experiências também me provaram que as pessoas que fizeram seus estudos numerológicos fizeram uso correto das informações que estavam no estudo numerológico e das orientações que eu dou a elas, né, não só na consulta, como constantemente com base nos estudos, seus estudos pessoais, passaram depois disso é, menos tempo resistindo às mudanças e foram capazes de substituir os padrões de comportamento nocivos por outros muito mais é, favoráveis, né? mudando apenas hábitos, na verdade, que eram criados pelo desconhecimento que elas tinham a respeito de si mesmas. E analisando numerologicamente o comportamento de algumas pessoas mais bem-sucedidas, você vai perceber que todas elas possuem uma grande força de vontade para estabelecer hábitos eficazes, em vez de depender de atitudes viciadas. Né? O sucesso nada mais é do que desenvolver a capacidade de identificar padrões nocivos em seu comportamento e substituir esses padrões nocivos por outros que lhe movam em direção é, às suas realizações. Né? E esse é o segredo para a felicidade, esse é o segredo para o sucesso, para a riqueza e para tudo. Tá? Esse é o segredo, inclusive, de todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço e de todas que eu já analisei. Tá? Então, nós não podemos dizer que é uma coincidência, muito menos sorte. Na verdade, é um padrão também, né? O sucesso dessas pessoas foi estrategicamente calculado por elas ou por alguém. Mas ele não aconteceu ao acaso, de forma alguma. Tá? Normalmente, é, quando nós olhamos para as pessoas que na nossa visão estão levando uma vida incrível, que são, nós achamos que estão causando impacto positivo no mundo, né? vemos aquilo por um, é, que nós empolgamos a ver, né? que são as aparências. Mas se você conseguir olhar aí, além dessa superficialidade, com certeza você vai identificar padrões de comportamento e hábitos que foram realmente moldados por elas. Se foi consciente ou inconscientemente, não importa. Tá? Mas todas as pessoas bem sucedidas que eu já analisei, e com as quais eu já orientei até hoje, é... todas elas, independentemente de qualquer habilidade específica, todas elas aprenderam a dominar os seus padrões de comportamento nocivos e a criar padrões de comportamento Hábitos, na verdade, né, muito mais favoráveis e benéficos, benéficos para elas. Né? Não desenvolveram a autodisciplina, desenvolveram o autodomínio, que é a capacidade de criar conscientemente padrões de comportamento que as movem em direção à vida que elas desejam viver. Né? Como, e como eu prometi no início deste vídeo, eu vou contar o meu segredo aqui só para você, tá? mas não vai estar espalhando é, por aí. tá Todo mundo tem um padrão de pensamento de que a riqueza financeira vai lhe trazer vantagem, vai lhe abrir todas as portas. Né? Esse é um dos piores padrões que todos, sem exceção, cultivam. E não que você não deva ter dinheiro, tá? não entenda errado. É bem contrário. O dinheiro não, é, não só é importante, como é essencial na vida de todos nós. né? Eu recebo todos os dias e-mails de coachings e orientadores me chamando para participar das suas maratonas de riqueza, ensinando a abrir portais para a riqueza financeira, etc, etc, etc. E em certo ponto, eles não estão errados, tá? porque eles veem né? aquilo que eles acreditam que é importante né? e que é um objetivo deles, assim como é o objetivo de 99% de todos os cidadãos do mundo. Mas esse é um dos padrões mais terríveis que alguém pode criar. Né? Apesar de todos nós criarmos esse padrão aí em algum momento, da vida, né? de alcançar a riqueza como solução para nossos problemas, é... isso é um vício, um padrão ruim, tá? O dinheiro realmente é importante, mas o dinheiro é uma gratificação. Né? E ele vem em consequência de uma coisa ainda mais importante e que ninguém se preocupa com ela. Poucos falam, inclusive, que é o poder. tá? Não estou falando de falar do poder pessoal, né? de empoderamento, a empoderamento falando de poder mesmo, tá? o segredo do meu sucesso não está no dinheiro que eu tenho, apesar de sempre confessar que eu gosto muito de dinheiro e incentivar todos a quererem ter todo o dinheiro que puderem ter, né? desde que honestamente, claro, é, eu sempre tive um único objetivo na minha vida e nunca foi ter dinheiro, meu objetivo sempre foi ter poder e todo o poder que eu puder possuir, e o segredo de todas as pessoas que a maioria de nós considera bem-sucedidas e ricas, não está no dinheiro que elas possuem, muito menos no sucesso que elas fazem. O segredo dessas pessoas está no poder que elas conquistam. Né? Quando você vê uma pessoa que tem poder, automaticamente você associa a ela à riqueza, mas não necessariamente a riqueza existe. E apesar de gostar, eu nunca liguei para o dinheiro, nunca me importei com o dinheiro. né a verdade, eu ganho e perco dinheiro todos os dias. O dinheiro se ganha e se perde. Isso é uma coisa... Natural e óbvia. né? Eu não me importo com o dinheiro, na verdade. Mas uma coisa que eu sempre fiz questão de nunca perder e ter cada vez mais é o poder e a influência. Né? A influência é uma consequência do poder e é ela que vai te abrir todas as portas que você desejar e que você precisar. Então entenda que o dinheiro ele não lhe dá nenhuma vantagem. Porque o dinheiro só lhe permite realizar alguns sonhos a mais que os outros. Né? O dinheiro lhe permite ostentar. Né? O dinheiro pode comprar tudo, mas ele não pode comprar o poder. Né? Ele pode até lhe dar acesso ao poder de alguém, mas, nesse caso, ele não é seu. Né? E quem detém o poder com ou sem dinheiro, ainda controla quem usufrui do poder fornecido por ele. Então, se alguém lhe fornece o poder, ou se você usa o poder de alguém, automaticamente essa pessoa te controla. Mas, por outro lado, o poder lhe dar o dinheiro que você quiser, se você quiser. Né? Não só o dinheiro, como a influência sobre as outras pessoas e sobre as, as coisas. E é muito mais abrangente né? o poder lhe dar aquilo que todos nós mais queremos e desejamos, que é o controle. Né? Enquanto só o dinheiro, né? sem poder, ele leva a perda do controle, na verdade. Querendo não, o dinheiro lhe controla. Né? O poder é você quem controla, porque ele está em você e não fora de você. Bill Gates, por exemplo que todo mundo gosta de citar, né, como um exemplo a ser seguido para alcançar o sucesso, porque é realmente alguém bem-sucedido e rico, começou a Microsoft sem um tostão no bolso. Né? Bill Gates não era um milionário quando largou a faculdade de fundo a Microsoft, mas ele soube conquistar o poder e foi usando esse poder, que ele acabou se tornando bilionário e famoso. Né? Bill Gates não é reconhecido pelo dinheiro, se você reparar bem, ele é reconhecido pelo poder que ele tem, né? Com ou sem dinheiro, o Bill Gates tem muito poder. Né? Então, se você analisar bem, você vai perceber que há um padrão aí. Né? E foi estudando numerologia que aos poucos eu passei a entender quais, são, quais deveriam ser as minhas prioridades. Né? E que eu percebi que eu não queria ter dinheiro, mas eu não precisava ter dinheiro. Né? O que eu queria e precisava realmente para ser bem sucedido, ser reconhecido como tal, era ter poder e controle. E esse é um dos motivos pelo qual eu nunca fiquei aqui usando de sentimentalismo, né? contando história de superação para comover meus ouvintes e fazer com que eles se identifiquem comigo pelo sofrimento que eu enfrentei, assim como eles. Isso é um padrão vitimista, né? para chamar atenção. E o vitimismo é um dos padrões mais nocivos que se pode ter. Né? O vitimismo é um hábito terrível, totalmente nocivo, que infelizmente a maioria das pessoas acaba caindo nele pode reparar que todas as pessoas que ganhar a afinidade das outras justamente se fazendo de vítima ou tentando fazer com que elas se identifiquem nos seus problemas. Né? É, e de qualquer forma, seja ele qual for, padrões não são fáceis de serem identificados, né? e menos ainda de serem eliminados. Mas depois que você os identifica através do seu estudo numerológico pessoal, aí fica muito fácil romper com eles, porque está escrito. Né? Você passa é, a compreender que uma mentalidade específica e os comportamentos que estão associados, associados a essa mentalidade podem facilitar ou impedir, impedir o seu sucesso. Né? Você tem um nível de informação tão detalhado e realista que permite compreender seus padrões de comportamento e desenvolver uma mentalidade que vai realmente desbloquear a tão falada e sonhada prosperidade. Né? Então, a numerologia, quando ela é bem utilizada, ela permite você se tornar um especialista em possibilidades, né? torna capaz de avaliar Literalmente lê a si mesmo e as pessoas com as quais você convive, que estão ao seu redor, simplesmente observando os padrões específicos de cada uma delas, né? É, e é claro, eu não preciso nem dizer, que esse tipo de visão né, lhe permite desenvolver uma abordagem muito diferente de si mesmo, das pessoas e do mundo. Né? E é isso que torna você muito mais habilidoso para lidar com os problemas, com as situações, e principalmente para se relacionar com a vida de uma maneira muito mais eficiente e assertiva. É né? uma coisa que eu garanto para você. Todas as pessoas que seguiram essas minhas orientações conseguiram mudar completamente as suas vidas e para muito melhor, rapidamente. Tá? Não acredite em mim, faça um teste com Tente usar a numerologia, você que já tem o seu estudo numerológico, aí, tá? independente como quem fez, é, para identificar os seus padrões e obter o seu poder de realizar. Né? Faça isso e você vai ver que todo o resto vem muito fácil e tudo se torna muito mais fácil. Tá? E você não precisa gastar nada para entender isso né? e tirar suas próprias conclusões. Eu vou te dar gratuitamente os meus livros, Mito, ou Verdade, Mudança de Assinatura para Numerologia e o livro do Poder. Tá? O link está embaixo na descrição desse vídeo. É gratuito, é só pedir. Tá? Então, faça o teste, depois você medir hoje vamos ficando por aqui se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal né se inscreva porque logo logo eu volto com mais um vídeo super interessante aí para você muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção um forte abraço e até a próxima até lá